Olha, na frente dos quartel dos acampamentos bolsonaristas, as velhas estão tá pedindo intervenção sandambaia Só que as velhas fartam só uma semana para morrer. E as falou que só sai dali quando resolver. Semana que vem tá tudo resolvido. Elas falam que é bolsonarista até a morte. Coitadas, velhas né? são bolsonaristas só até a semana que vem Pessoal, vou dar uma dica pra você que quer ganhar um dinheirinho extra Olha, vai vender sanambaia nos acampamentos bolsonaristas O lugar pra ter velhas, né? Olha, eu tava vendo que as barracas lá, é só colocar uma cruz na barraca pronto Tá feito o acampamento do SUS <risos> Estão falando que o Lula não vai subir a rampa não Que as velhas só uma semana pra morrer Não é que o Lula não vai subir a rampa Que elas não vai chegar a ver O Lula subir a rampa Olha, essas velhas que tá acampadas na frente dos quartel Não tá lá por causa do Brasil não elas tá lá porque elas descobriram que os um soldados ganharam bastante Viagra. Elas não tá lá por causa de Deus nem por causa de pátria. Elas tá lá por causa de família. Elas querem uma família com soldado. Se vem com que... uma velha dessa aí cair no meio de 50 soldados, tudo dopado por Viagra, tudo cheio da solidão. Se essa véia conseguir escapar de lá com vida, ela é considerada expedicionária. Pessoal, me tira uma dúvida. Esse acampamento tá na frente dos quartel. É proibido para menores de 90 anos? Porque eu estive vendo lá aquele covarão na frente dos quartel. Aquelas barracas eu pensei que era a barraca do INSS. Aquelas, aquelas véias corta só uma semana para morrer. Parece que Jesus já chamou, mas elas estão na prorrogação do segundo tempo. Elas falam que o Lula não vai subir a rampa não. Não é que o Lula não vai subir a rampa, é que elas não vai chegar a ver. O Bolsonaro mandou elas acampar na frente do quartel. Ele tinha que mandar elas a na frente do cimitério. Então é semana que vem só a só jogar por lá de dentro. Para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.